Fala galerinha, tá começando mais um Cine Mostarda! <risos> rapaziada! Ai nós nice aqui outra vez! De novo! De novo, mais! É nice, <risos> my Why Belezinha, <my>, <risos> moçada! Isso aí! Filmo um gente vai falar! Hoje? Rapaz! Filmão pra valhar, né? Filmão pra variar, né? Perdido em Marte! Aí. Cara, quem já viu falar do, do filme, ou já viu um trailer, é baseado num best-seller. Ah, é? É, num é best-seller. Cara, e o ator nada mais nada menos que Matt Damon. O Matt Damon, ele fez o Prometheus aí, cara. É. Não. não. Não. Não. Quem não. fez o Prometheus foi o diretor, filho. Ah, é verdade. O que é diretor. O e... É que eu confundo. O Mike <risos> <Robert>, com.. <risos> Com, com um é o Ederson, é a coroneria né, que a gente quer ver. É, Mike Walker, o cara é o Met Demo, né? Matt Demo. Matt Demo, <risos> é, ele fez Caçador de Obras Primas em 2014, você assistiu? É, ele, ele fez, fez o Elysium também. Eu... Elysium também, também foi uma empresa, né? Mas, mas não, é cara, eu gostei dele. Com aquele ator brasileiro o o Wagner Moura. Wagner Moura, Eu, eu não... sei. Cara, você já tá. Que nem o Wagner Moura. É igual prometeu, os caras. Prometeu não foi uma bosta. Ah, tá. Não, prometeu não, <risos> Prometeus é assim... Prometeus... É... <risos> é e se eu te contar é que em 2017? Banda. Vai sair Prometeus 2 Vamos 2017, Vamos saber... Mais ou menos, mais uma ou, ou menos certa, né? é... Mas... Matt Damon, ele fez aí o... Caçador de Ovas Primas, você assistiu? Hum, Cara, não, não velho? Não vou é... Caçador de Obras Primas foi nada mais ou nada menos que um, um americano, hum. que é um historiador americano, que, se eu não me engano é o... que fez o filme... é... que isso não o nome dele. George Clooney? É George Clooney. É. Exato, que ele é um historiador, não sei o quê, que estoura a guerra lá do Hitler, hum. e ele fala pros americanos lá que, né, que, né, que tem que recuperar as obras, porque o Hitler tá fazendo tudo isso. Cara, e reúne aí uns, esse, esse grupo aí que o Matt Damon tá no meio. Cara, é show de bola esse filme. Ah, Assiste. Filmou. Filmou, filmou, filmou. Eles assistir. recuperam as obras aí da França, Israel, e entra a Rússia no meio. Show de bola. Assiste, é que o filme é do barato. Mas voltando. Perdido em Marte, o que acontece? O Matt Damon, ele é, o astronauta. é um. Astronauta. astronauta, né? E aí eles vão fazer uma missão em Marte. E ele mais quatro ou cinco pessoas que é. lá, Marte. Dentre elas tá aí a, a Jessica Chastain, O que, que ela fez? Ela fez Interestelar, 2014, eu o Filme de três horas, assim. Você tem que ter bastante paciência. E é o que eu falo. Se você entender a primeira uma hora e meia do filme, você vai gostar da outra uma hora e meia. Se você não entender da primeira uma hora do filme, <risos> o restante vai ser uma bosta. Com o perdão da palavra, pessoal. <risos> Tem também a, a Kate Mara, né, que ela fez o Homem de Ferro 2 em 2010 também, o atirador. E né? ela também fez um atirador em 2017, que é. foi com Quem fez o último Transformers agora? Eu falar um dele. Não, fala Transformers, não. <risos> Nossa, <risos> que Transformers lá o Eu o o cara. Ch e tem também o... Chilatel. Chilatel. Dead 4. É, ele fez o filme Gangster e Salto e salte, que e é uma gelina de Olímpia. Isso. Filmão também, viu? Mas. É, então, ele tá lá, né? E quando tem uma tempestade, e eles têm que sair. Às pressas. Rápido. Porque o bicho tá pegando. Só que o deu Demon acaba ficando pra trás. É, aí, esqueceram de mim ou ele ficou pra trás mesmo? Esqueceram de mim, <risos> Marte. Sei lá, parece que acontece um acidente aí. O pessoal Isso. não nota. A ausência dele... verdade é até que, ele não, não, que não é que eles não notam, é que, cara, tá tendo uma tempestade. Eles têm que vazar. O tempo tá acabando, cara, tem que ir embora. O cara não aparece, eles vão embora e deixam o cara pra trás. Até porque eles acham que o cara que morreu. O cara morreu inclusive que eles é. fazem lá o depoimento que o Raul morreu, não sei o que. Só Quem? que não! Ah. <risos> Voltando para o mundo! Ou <risos> <risos> oh, não. O cara é fantástico. Pessoal, vazou, ele acorda, repentinamente ele acorda. E aí ele começa a sobrevivência dele, porque é. ele tem suprimentos escassos Para 31 dias, porque eles, eles estão na base de Marte que foi desenvolvido para 31 dias. 31 31 Só para 31 dias. E nada, nada, uma viagem para Marte leva pelo menos 3 anos. 4 anos. Exatamente. Eu acertei, <risos> ó. Faltou um. 4 anos. <risos> Então aí o que, que ele faz? O que, que ele faz? Vou morrer ou vou lutar? Aí ele pega um suprimento e começa a tentar se desenvolver aquele suprimento que ele tem. Ele usa a ciência a favor dele, né? Sim. E começa a fazer plantio que ele podia sobreviver quatro anos lá. É, é a meta dele. Só que. Ele começa não consegue... a tentar comunicação. Comunicação. O cara, o, cara, é o cara além de ser cientista, o cara também acho que é engenheiro mecatrônico e engenheiro, engenheiro elétrico, mecânico, é engenheiro né? mecânico. O cara é, é foda. Ele consegue se comunicar com o Marte, meu, aí começa uma luta aí de... A NASA não quer que o pessoal volte, aí o tripulante que tá voltando resolve voltar... E vira um motim... cara, é o cara vai ser um filme, mano, é... velho. Vai, vai, vai ser um filme, assim, se não for... Que é do Ridley Scott, né? O Ridley Sim. Scott, ele tem uma... Vamos dizer assim, ele tem... Ele tem uma bagagem com filmes... Mão podre. Com Vamos filmes assim. mão podre, certo? É, eu acho, cara, porque ele... Ele costuma pegar coisas que podem ser muito boas e apodrecer na mão dele. E cagar a foda mente. É, é, é complicado. É, com, com, mais, com, com, com é mais complicado. Com mais complicado. No Prometeus e no, no Êxodo, no do é Deus Exodo. e Reis de 2014, sim. Não, realmente foi uma bosta. Assim, o Êxodo, eu achei até que o filme do Êxodo foi um bom filme. Apesar de que ele não é 100% baseado na Bíblia. É, ele, é. tem, ele tem várias mudanças. Porque, cara, para pra pensar. Você é tem que Bíblia, fazer uma adaptação. É, a Bíblia é a Bíblia, é de Diana. Mas então. você para pra pensar. Você tem que fazer uma puta de uma adaptação. Porque na Bíblia, na Bíblia você não tem é, os diálogos. Você não tem o nome não, do, não tem. Você não você tem, não tem o nome ser... dos faraós. você não vai... tem nada. O nome do faraó tem. Você não tem. o nome do faraó? Tem sim, ô louco, cara. Não tem eu porque eu li. É peso do inteiro logo depois de assistir tem, o filme tô falando com você. E tem, tem sim rapaz. até porque fala que é Ramses hum. Ramses passou... passou tempos e tempos e tempos se rapaz. não me engano depois, não é coisa ou antes. Tá trabalho pra fazer. Oh, Mas uma, uma outra merda também foi aquele filme Noé, que não tem nada a ver. Cara, tá certo. Rapaz, pronto, que o tá é, certo. Você é, tem, que é, adaptar, é, tem que adaptar. Você tem que adaptar o filme é a, o que tá lá na Bíblia de Noé é pra adaptar ele para Hollywood Sim. só que falar que monstro de pedra pelo amor de Deus não, eu não, não. não cara que lixo mas dizer que é complicado ah, pá né? velho ainda bem não gastei meu dinheiro para isso não sei <risos> mas ó esse filme aqui vai ser do lá. vai ser um filme para de... que vai prender a sua atenção hein cara vai ser um filme bacana mesmo não pode não pode deixar de de, de assistir pra quem gosta do gênero. Que dia que ele se estreia esse Dia 1º, 1º, de, 1º outubro. de outubro. hein. Pra quem quiser, é uma quinta-feira. É No mês da Superfest aí. É. Superfest, vai ter gente. Vai ter muita gente que vai estar no sul. <risos> <risos> dia 1º de outubro, Perdidos em Marte, Perdido em Marte, Perdido né, com o Matt Damon, não pode deixar. De... Não, não deixa. Não, não deixa. deixa. Também se não... você não conseguiu assistir no um cinema, cara, espera sair no PirateBank e <risos> você bate. <risos> não fala isso, cara. Você está em cena, de pirataria. cara. Não, não, não faça isso, não faça isso. Mas se, se você é uma pessoa que gosta de ir ao cinema, porque cara, a experiência do cinema é algo muito bacana, Não é. Reclame do preço. Xinga muito no Twitter. Escreve na, escreve, escreve aí no não se só, é bem, não nada. só como, como, como cinema, Esse cinema, né? Cara, o, o cinema, cinema é... é muito caro, né? é muito caro o cinema no Brasil, mas muito caro mesmo. E não era pra ser caro assim, entendeu? Verdade. Não, não deveria ser caro, dessa maneira. E aí que a produção tá ligando. <risos> então, reclama, você tem todo o direito, você é um consumidor. Então reclama, reclama do preço, o preço é muito alto. E às vezes você quer ir pra se divertir, você quer ir prestigiar aquela obra, Entendeu? Mas, pô, às vezes o cara querer ganhar 300, 400% em cima de você, é sacanagem, cara, é muita sacanagem, entendeu? Como tudo no Brasil. E você tem o seu direito, você é consumidor, você tem o direito de reclamar se uma obra é ruim, você tem o direito de, de enaltecer se a obra é muito boa, você tem o direito de, de dizer se uma dublagem é muito ruim, você tem o direito de enaltecer se essa dublagem é muito boa, você tem esse direito como, como cliente, entendeu? Como consumidor. Você tá pagando, gente. gente! Tem que dar um salve pro pessoal aí também, né? O Clécio Souto, o, Sol, o Clásio Clásio Clásio Sol, Miriam Fischer... Fischer o, o nosso amigo... O, o, o, o, Anderson, o Anderson... O Anderson... O Anderson Macedo... O Anderson Macedo. Boa! Você tá devendo a entrevista com a gente, Tá! <risos> em breve! Em logo em breve. em breve! Certo, galera? 1º é de Outubro, hein? Não pode deixar de esquecer também, hein? Não pode deixar de esquecer, é complicado, né? Não, Não pode, pode esquecer nada. que temos o nosso e-mail, que é sinemostrada.gmail.com, onde você... Manda aí pra gente uma crítica, conversa, sugestão, sugestão apoio. Exato, umas pauladas também, porque é sempre crítica construtiva ou desconstrutiva também é sempre bom. Sempre bom. A opinião vale pra todo mundo, né? Sem dúvida. E também, você, se você não quiser mandar no um e-mail, não tem passado esse pra e-mail, deixa aqui embaixo. Tá vendo o vídeo claro. é, ah. é a aí? Deixa na descrição embaixo claro, aí. No youtube.com.br. Assim, de é, deixa aí um apoio, embaixo, like, se inscreve e deixa um comentário pra gente aí. Beleza? Like ou dislike. E se, like. se você também não gosta de disso daí, mas é chegado no Twitter twitter.com barracinostar ou arroba sinimostarda 140, 140, 140, 140, 140 caracteres 140 e caracteres, caracteres, fala, fala 100 pra 100 gente é isso aí belezinha é isso aí é isso aí. Nosso não facebook. pode deixar nosso facebook também é facebook é arroba nossa tô falando de e-mail Ih, acho que o, o, o a doença do menino veio pra mim <risos> www.facebook.com.br É isso aí. Nossa, é tanta Publicação gente. Publicação direto, 3, 4 publicações uhum. aí por semana sobre o cinema. E? Conteúdo. Cinema, cinema, série, atualidades, problemas, fofocas. É tudo no Cine Mostarda, uhum. pessoal. Sem dúvida. Belezinho. Certo. certo. Fica aí embaixo tá o link pra você assistir o, o vídeo. Tá ou aí, clica, vai tá estar bem, bem, tá bem no meio. aqui, você clica e já assiste o vídeo pra quem está pelo celular, beleza? Beza. Fomos um abraço, um abraço.